Fala galera, Leandro Fonseca aqui e hoje estou com um convidado aqui no nosso canal, um convidado muito especial, um cara realmente extraordinário, tem negócios em todo mundo, fatura múltiplos dígitos e quero fazer algumas perguntas, Caio Carneiro, muito prazer em te receber Amigo, aqui no meu irmão, canal. Eu que eu agradeço, eu que eu agradeço. Caio, a gente está vivendo um momento de rápido, rápida transformação, a gente passou por algumas eras, a era da revolução agrícola, onde as pessoas foram organizadas para a produ produção do alimento, era da revolução industrial, e a gente está passando por uma, uma era, era da mudança ou mudança de era, onde está tudo muito conectado, eh, as mídias sociais conectam pessoas rapidamente, instantaneamente, e ao mesmo tempo a gente pode perceber que os modelos de negócio eles ainda são muito carentes eh, disso, né, de, do olho no olho. É, da, do toque é, e o, como que a gente consegue nesse tempo nessa mudança de era nessa né, era de mudança manter esse bom relacionamento usando as, as redes sociais a favor de maneira correta adequada com a tua opinião para os empresários ou para quem quer empreender é, usando de forma correta dentro desses modelos de negócio aí, que são totalmente acessíveis como o modelo de negócio que você desenvolve que é um modelo de negócio, conforme muitos escritores modelo de negócio do século XXI século que a, gente, rede, que a gente vive show, primeiro lugar, prazer galera valeu Leandro pelo convite, bater um papo com você esse foi algo fundamental, né? primeiro é muito importante ter essa visão de quem, tá, quem não tá no mundo online, tá só do jogo não adianta você rimar contra a maré ah, a gente tá vivendo um grande, uma grande transição de atenção, como saiu do rádio a TV e do celular, agora a grande televisão é, é isso, então a atenção tá aqui, e o dinheiro tá onde a atenção tá, tem né? curto e grosso, né o dinheiro tá onde a atenção tá, então a atenção tá na, na, na, nas mídias sociais, que hoje pra mim é o apelido de internet, né? A maioria de nós gasta tempo na internet nos relacionando com outras pessoas. E o fato de nos relacionar abre portas para grandes oportunidades de negócio. E como no marketing relacionamento, você, você citou, o nosso trabalho é criar um mercado consumidor e distribuidor de um produto ou um serviço específico. Usando os relacionamentos, isso aqui é um grande amplificador de trabalho. Né? E, quem, e quem faz negócio sem um amplificador, você tem menos potência de ação. Esse é o primeiro ponto. Mas ele falou algo muito interessante. A palavra que eu acredito do mundo online e offline é equilíbrio. Se você conseguir encontrar o equilíbrio, porque tem coisas que. tem emoções, principalmente para alguns dos negócios, que nada substitui o olho no olho, o pô, tamo junto. Tamo junto. junto. E, e, e nada substitui essas sensações humanas, tá? Então, se você encontrar o equilíbrio entre o mundo online e o mundo offline, você encontrar um, um modelo que te permite. Realmente, eu sou extremamente fã do meu modelo de negócios. Claro, sou uma pessoa muito suspeita pra falar, porque mudou completamente a minha vida. Mas eu sou completamente fã porque é um modelo onde você usa muita tecnologia a seu favor. É um modelo onde, quanto maior a atenção no digital, mais a gente vai crescer. Então, a nossa barra tá para cima, né? Porque é uma tendência, né? Se a gente estivesse acompanhando a máquina de, de, de telografia lá, a gente estaria para baixo. E, então, é, essa é a dica para todo mundo. Sempre busque equilíbrio, sempre coloque... É, é muito importante você entender a mecânica, principalmente das Big four. eu acredito, né? Que é YouTube, Facebook, Instagram e... Facebook, Instagram, oh, essas três já dá, né? esse tripé que já dá, a uh, Bifória fala Snapchat, mas enfim, tem declínio, essas três gigantes, você já faz um, um barulho é, gigante, não só no seu negócio de marca de relacionamento, no seu negócio no geral, né? percebam como todas as maiores companhias do mundo estão tirando o orçamento de suas publicidades e enxertando no Facebook, você vê Toyota da vida, que colocou 25% de todo investimento nas mídias sociais. Enfim, tá todo mundo virando porque sabe que a atenção tá aqui. Então, você quer levar o teu jogo, você quer levar o seu nível, você quer levar uh, a tua barra aqui com equilíbrio, tá? Se você colocar 100% aqui, aí ferrou também. Beleza? Legal. Esse é o Caio Carneiro. Caio Carneiro, a última dica, aquela dica matadora pra ah. quem quer usar a internet, pra quem quer potencializar o negócio. Uhum. E uh, como é que você... Como é que você... Qual a dica que você daria, olha... Se você está iniciando... Gere valor. gere valor. Gere valor. Essa é a principal dica da internet. Você que vai começar a usar as mídias sociais uh, uh, de maneira inteligente, gere valor para quem está do outro lado da tela, sabe? Quando você for fazer algum post, quando você for postar, postar alguma foto, você pensa, como é que eu posso fazer do, do dia da pessoa que está do outro lado um dia melhor? Através de uma mensagem positiva, de uma partilha de conhecimento, de um, um, uma, compartilhar uma história que deu certo, uma que deu errado, uma dica, um toque, o que te faz feliz, o que te fez triste, não importa, mas quanto mais você gerar valor, você sempre vai encontrar os seus semelhantes. E quando você encontra os seus semelhantes, coisas incríveis acontecem. Acontece relacionamentos, acontece negócios, acontece mudanças, acontece dinheiro, acontece uh, abundância, acontece aprendizado. Então gere valor. Essa é a Gerar valor seria se a pessoa tem um produto, ela consumiu o produto, falar do benefício, ou se claro, ela trabalha com Claro, isso é gerar valor. Se assim, você compartilhar tudo que é incrível pra você com outra pessoa, sem querer nada em troca, tá? Porque esse é o valor genuíno. Você utilizou um produto, fez um grande benefício em você e você tá completamente feliz com o resultado, compartilha isso sabe, só que compartilha de maneira uh, honesta, de maneira sincera, de maneira verdadeira, onde todo mundo que leia aquilo lá fala assim, uau, que incrível, cara, o que, que é isso, né? Às vezes você falou tanto do, do milagre, mas às vezes nem falou do santo e nem precisou, Eu nem precisou falar do santo para o pessoal se encantar pelo milagre, entre aspas, tá? Então, essa, essa é a dica. E tanto para coisas que você aprende, para prosperidade, gere valor. E você ficou aí com a dica do Caio Carneiro, uma pessoa realmente extraordinária. Grande prazer te receber aqui no canal, Caio Carneiro. Espero que você possa participar mais vezes. Valeu pelo convite. Galera, muito obrigado pela atenção. Um Tamo junto. Tchau. Valeu.